Se chegando tão bonita na porta do Oriente, na porta do Oriente. Eu quero saber com o aqui, né? Eita, moço, ele deixou muita paixão pra gente. Ele falava assim areia. E Parma, e batia a Parma. Você não lembra que era assim? Vamos rezar um Pai Nosso que acompanha a nossa caminhada, a trajetória. Que a trajetória, todo mundo sabe aqui: que não é pequena, é grande. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. A gente sabe que aqui é, um, é só um tempo, né? Então vamos aproveitar o máximo desse tempo que a gente está aqui na terra. Porque lá em cima, eu acredito que é bem melhor, né? Mas <risos> a gente não sabe ainda. Então vamos ver o que, que Deus marca pra gente aí. Vamos desfrutar dessa vida que a gente tem na terra aqui, que é muito boa. Aê!